Aí galera, além do comutador de partida ali da chave dentro do carro Eu também descobri que a bateria estava com defeito é, Eu esqueci de ter mostrado galera É que a peça de ter consertar o carro foi tão aqui maior Que eu já fui lá e comprei a nova e esqueci de mostrar a velha é, Na outra bateria, eu não sei se tem alguma, alguma gravação minha aí Ela tem um... Uma paradinha aqui que mostra, né, uma cor verde ou preta que indica quando se a bateria está carregada, descarregada. Quando tá verde tá carregada e quando tá preta tá descarregada. Mas o que aconteceu com a minha? Ela pregou uma peça aqui em mim. Na outra bateria que tava no carro, ela estava verde, mas porém estava sem carga. Aí por isso que a, que causou todo o pane aqui no meu carro e o comutador ali foi bom, eu também deu a limpeza, né? E agora eu vou colocar uma zerada, comprei agora, recente. Até a marca aqui, ó, mostrando. Um ano de garantia, tá aqui. 250 reais nessa bateria aqui, a barra de troca. E eu vou instalar e agora vou mostrar pra vocês lá dentro como que ficou meu serviço, beleza? Aí galera, ó. Já fechei o painel. Você viu que tá tudo aberto. Fechei aqui tudo certinho, ó. A caixa tá aqui, a chave, ó. Agora, ó. Pegando. Acendeu ali tranquilo. Ó. E ó, vou dar a partida. Ó, o carro pegou. Escutando, galera, ó. Tudo apagadinho ali, ó. Certinho. Ó. E o rádio. Vou deixar aqui também embaixo, ó. E o rádio. Ó. Ligado. Agora eu vou acender a luz, ó. Continua sempre ligado, ó. Ó. Todos os faróis, ó. Painel aceso rádio ligado, ó, painel apagado rádio ligado aí fica a dica vou fechar vou fechar aqui ó, a caixinha de, dos fusil aqui ó, que eu também tive que fazer né? todos os testes para ver se tinha algum queimado aqui estava tudo certinho pronto no caso o meu foi aqui e não abastou isso, a bateria também arriou agora eu não sei se foi o, pelo computador que a bateria estragou por causa das baterias, a, ou o computador, estragou por causa da bateria. Aí essa parte aí não tem como fazer o diagnóstico. Igual, tudo funcionando aqui também. Funcionando. Mais um vídeo aqui do meu Lecheva concluído, né? Mais um defeito que apareceu. E se for aparecendo mais, vou jogando aqui no meu canal, né? Já deixa aquele like, deixa seus comentários, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui e espero vocês até no próximo vídeo. Fui.